Porque o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, porque o Bolsonaro... Pelo amor de Deus, Dilmo, nunca te pedi nada. Vira essa página. O cara acha que ainda está em campanha eleitoral. Olha, tropa, vamos falar aqui sobre as principais notícias de hoje no nosso país tropical, certo? Primeiro, no Brasil tem corrupção em tudo, cara. Em tudo que você imaginar. Porque é um país... Honestamente, de pessoas altruístas. Não é uma nação de pessoas más, como as pessoas dizem. Não. O povo brasileiro tem um bom coração. E por ter um bom coração, ele não consegue nem ver a corrupção. Ah, não ser quando é esfregada na cara deles e olha lá, tem imbecil que ainda sai fazendo L. Agora, olhem isso daqui. Isso aqui é para você jogar na cara de todo mundo, porque a corrupção tá até no futebol manipulação na Série B cada jogador receberia 150 mil reais todo um esquema ali cara pelo amor de Deus e aí você acha que não tem corrupção no sistema maravilhoso de saúde única ou no sistema educacional único ou na previdência única, é só corrupção. É a única coisa que existe no nosso país. Então a gente precisa deixar de ser otário. Talvez se o brasileiro tivesse um pinguinho assim de maldade no coração dele, tanta corrupção não aconteceria, mas toda eleição vem algum babaca prometendo socialismo, maravilhas, vou cuidar da saúde, da educação, e você nunca mais vai precisar trabalhar, você vai ter almoço grátis. A gente acredita todas as vezes, tá? Agora, vamos para o Dilma, né? Ah, Dilma. Que o Bolsonaro, que o Bolsonaro, que o Bolsonaro. O presidente Dilma diz que existem bolsonaristas infiltrados em seu governo. Ui, mas que medo, não é mesmo? De acordo com o um petista, eles estão escondidos às pencas e é preciso retirá-los. A fala ocorreu na terça-feira, durante uma entrega na Casa Populares em Santo Amaro. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Porque nós estamos apenas há 40 dias no desgoverno. A gente ainda nem conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar. Porque nós temos que retirar os bolsonaristas que estão lá, escondidos às prencas, disse Dilma. E a responsabilidade de tirar deles é do Rui Costa. É o Rui Costa que tem que assinar as medidas para tirar aquela gente que está infiltrada dentro do nosso governo. Vejam, nós tínhamos um presidente que era 100% técnico, inclusive colocou um monte de gente que só o traiu e puxou o tapete depois nesses ministérios, que era o Bolsonaro, e é algo que a gente aprendeu. Tá? O Dilma só vai colocar petista, ele não está nem aí. É a Dilma Rousseff, irmão, no banco do BRICS, pode pôr o BRICS. Eles não estão nem aí, o importante para eles é a ideologia e não o trabalho técnico. Só que nós temos que começar a aprender sobre isso. Porque não adianta ficar colocando um monte de petista lá para depois enfiar o governo ladeira abaixo, certo? Então, assim, quer montar um gabinete, a primeira coisa que você faz é saber a procedência do voto de cada um, parceiro. E aí vamos às mudretas, porque o Dilma tá para cair, gente. Tá? Os caras não aguentam mais, ele já tá pedindo para avô, só deu 40 dias, não. O centrão quer o chuchu, certo? E aí temos dois pontos aqui para analisar. Primeiro... O Lira diz não haver mínima possibilidade de Congresso mudar a independência do Banco Central. Então o Dilma não pode fazer nada sozinho, certo? Ele precisa agora do STF, mas será que Alexandre de Moraes estava do lado dele ou estava do lado do Chuchu? É o que veremos, certo? Mas o Dilma sozinho não tem esse poder de ir lá acabar com a autonomia do Banco Central. Seria algo ridículo, teria que passar pelo Congresso, passar pelo Senado. E aqui temos a declaração de que isso não vai acontecer, isso implica em uma coisa, que o Lula, o Lula, Dilma pode ficar o dia inteiro aí culpando o Banco Central, falando que é bolsonarista, que é Bolsonaro, que é Bolsonaro. No final do dia, o povo vai sentir inflação e não vai ficar adiantando culpar o Banco Central não, meu querido. Hã? Então o Dilma tá desesperado com essa batata quente, mas o Arthur Lira não para por aí não, pai. É, agora temos também o Morno aqui, o Morno que... Tá? O Morno desarquiva a prisão em segunda instância, para vocês verem, tá? Agora que o Dilma fez o papel dele pro Centrão, tirou o Bolsonaro... Agora é a hora de puxarem a segunda instância de novo, não é mesmo? Para colocar o Dilma de volta na cadeia. E aí, meus queridos, ro ro ro chuchu para todo mundo. Aqui diz o seguinte, com apoio de 27 senadores, o senador Sérgio Morno desarquivou nesta quarta-feira, 15, um projeto de lei que determina a prisão sem segunda instância. Agora a proposta retorna à agenda política do Senado. Na semana passada, o parlamentar apresentou um requerimento solicitando o desarquivamento do PL. Foi uma surpresa positiva conseguir as 27 assinaturas no período curto de tempo. Surpresa, super surpresa que o Centrão já né? tá louco pra tirar o Dilma lá, que só faz cagada no bagulho. Beleza, explicou o Mordo. Agora temos um desafio maior, que é levar o PL ao plenário e ter a aprovação. É preciso estudar o melhor momento político para isso. Essa pauta é uma reclamação da sociedade, diz ele. Meu Deus do céu. Em 2019, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição da Justiça, CCJ, do Senado e aguardava a inclusão da pauta de discussão do plenário, como a proposição... Não teve andamento e foi arquivada. Atualmente, a Constituição estabelece que o réu só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado, ou seja, depois do esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias da justiça, ou seja, anos e anos para prender um safado. A impunidade não é só de corrupção, mas de outros crimes, é algo que afeta nosso sentimento de justiça, afirmou o senador. Algo que leva o país para trás? Vamos persistir nessa pauta, ainda que leve tempo. Até o momento, não há uma data definida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a votação do requerimento. A impunidade, não só de corrupção, mas de outros crimes, é algo que afeta nosso sentimento de justiça, afirmou o senador. Algo que leva o país para trás? Vamos persistir nessa pauta, ainda que leve tempo. Ai, ai, então vamos, Pacheco, vai, lança isso aí, lança, esquece, tá? Aí vamos a outras notícias aqui, como a mídia podre já tá fazendo a casinha pro Bolsonaro, certo? Precisam ali a manipulação de todos os seus malditos jornalistas ali para prender o Bolsonaro, não é mesmo? Porque só a verdade não é suficiente, precisa de narrativa. Aí a um LOL notícias, tem várias notícias aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira preocupação de Bolsonaro não é com inelegibilidade, é com prisão. Ui, meu Deus do céu, estão com tanto medo. Aí outro aqui, o Leonardo Sakamoto, né? Sacar Sujeira do, do moto. Após corrupção, genocídio e golpe, Jair diz que pode ser preso do nada, diz ele. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. As investigações em curso são sendo tocadas pela Polícia Federal. Ai, cara. Meu Deus do céu, esse cara é muito chato. E mais um quer aprender. E aí não para. Tem o UOL também, opinião da Carolina Brígida. Né? Todos tecendo sua opinião sobre o mesmo assunto. Será que a UOL Notícias tem um diretor de jornalista? O é um jornalístico TSE abre porta para incluir atos golpistas nos processos de Bolsonaro Que ato? Que, que merda que o Bolsonaro fez? Tá? A não ser ficar em silêncio e ver a própria esquerda se autodestruindo Mas eles precisam todo santo dia bater na mesma tecla Pra ver se cola, tá? E aí? Claro, o que, que é o Barroso pra isso? Regulação das mídias sociais é um dos temas mais importantes do momento atual Que o mundo está vivendo, diz o Barroso É claro, porque a partir do momento que as pessoas saibam Que a democracia é um golpe Que essa história de super poderosos no STF não é para te ajudar Não é para ajudar os Yanomamis da Amazônia Eles importaram da Venezuela tá? Eles só querem a destruição da população em benefício próprio então a internet tem revelado isso, a internet mostra as mazelas do socialismo e para né, o Barroso isso é algo terrível, que tem que acabar urgente. Porque se a gente continuar falando, se não tiver uma regulamentação do que a gente pode ou não pode falar... Podem ter certeza que o socialismo e a demoniacracia estão com seus dias contados de forma pacífica, honesta, cristã, democrática, sem atos violentos. Eles sabem que é só o povo continuar falando, certo? Então vamos lá, tentar regular o irregulável, certo? E aí, vocês já sabem aqui, vai ter a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Já teve aqui, urgente, as assinaturas foram preenchidas. E aí... Como é que fica, tá? Tem todos os senadores. É claro que tanto a esquerda e a direita estão com atenção nessa CPI. Vai ser muito importante para analisar tudo o que está acontecendo, quem foi os verdadeiros culpados aí. Porque pessoas passaram mais de 40 dias com nós avisando que isso ia acontecer e não tomaram nenhuma atitude e depois querem nos culpar por causa disso. Isso aqui é uma palhaçada sem limites, certo? E por último, para fechar... Pra fechar com chave de ouro aqui o um videozinho, cara. O povo quer memes. Heinz, é eu quero memes. Cadê os memes, Heinz? É eu quero me ver memes. <risos> Ah, tá ligado? A canja. Sabe a canja? Então, né? Ela virou meme, cara. Tá aqui primeiro com o Joe Biden e o Dilma, né? O João Bidé e o Dilma. O braço dele tá ali estranhamente posicionado, né? Aí começa por aí. Aí alguém fez o um ctrl-c, ctrl-v né? e ela aparece agora em todos os momentos da história. ela aqui, ó, a canja com o Donald Trump e o King Jong-un. Meu Deus do céu, cara. <risos> Aqui o encontro histórico, né? Que é o Stalin aqui. Porcaria essa, velho. Né? Ah, meu Deus do céu. Aqui outros aqui. Fidel Castro e o Papa. A gente já estava em todos os lugares, certo? E para finalizar a tropa. Estamos aí com nossa sétima rifa rodando, certo? Participe dessa vez. O prêmio vai ser R$ 700 reais no Pix, certo? Participe. Ajude o canal. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau.